Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Hoje, vamos resolver uma questão de matemática que caiu recentemente em concursos para professor da Educação Básica, SEC, Bahia. Vamos à questão. Uma danceteria fará um baile beneficente para a comunidade. Os preços de entrada serão R$ 6,00 para mulheres e R$ 8,00 para homens. Sabe-se que compareceram 320 pessoas neste baile com uma arrecadação de R$ 2.160. Reais. O número de homens que compareceram ao baile foi A partir do texto da questão, somos capazes de retirar os seguintes dados. A quantidade de clientes que foram ao baile é de 320 pessoas. O preço do ingresso para público masculino custa R$ 8. Reais. E para o público feminino o valor é de R$ 6. Então, a banca nos pergunta quantos homens compareceram ao baile. Ora, a partir desses dados podemos perceber que a resolução da questão se dá através do sistema de equações de duas variáveis. Onde? A variável X representa os homens, e, a variável Y representa as mulheres. Então, nosso sistema de equações fica da seguinte forma x mais y igual a 320. 8x mais 6y igual a 2160. Para resolver, multiplicamos a primeira equação por menos 6, e, somamos com a segunda equação. Assim, obtemos que 2x igual a 240. Onde, x igual a 120. Assim sendo, a quantidade de homens que compareceram ao baile corresponde a 120 pessoas cuja resposta da questão é a letra B. Questão show, não é mesmo turma. Por favor, dê um like para fortalecer o canal e ajudar mais pessoas que sonham em passar num concurso público. Lembrem-se, a oportunidade favorece o mais preparado. Até a próxima pessoal!